Agora, também tem um problema, que eu não sei se vocês sabem, que a gente tem uma lei nacional, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trouxe tudo isso né, para a gente. E ela foi aprovada em 2010. Nós estamos em 2015. Vocês tiveram alguma informação sobre como cuidar do seu lixo? Não, né? Não sabem nem que não existe mais a palavra lixo. Né? Então, a lei não fala... Em parte alguma da lei, ela fala a palavra lixo. Então, é, isso a gente não sabe. Então, falta essa informação qualificada. Então, assim, na lei, hoje a gente só tem aqui no Brasil, só deveria ter resíduo e rejeito. Resíduo, tudo aquilo que pode ser reaproveitado ou reciclado. Reaproveitado. Garrafa de cerveja, garrafa de vidro, né? garrafa de suco de uva, né? garrafa de vidro, ela pode ser reutilizada. Né? E reciclado é tudo aquilo que você vai mandar para um processo industrial que ele vai virar um novo produto. A gente não imagina também, né? então, como eu falei do resíduo orgânico, da sobra de comida, ela entra no resíduo, não mais no rejeito. Porque ela pode ser reciclada, ela pode virar adubo. É um processo de reciclagem. Rejeito, gente, é muito pouco hoje. Então, as indústrias não falam isso pra gente, o comércio não fala isso pra gente, as prefeituras não falam isso pra gente. Então falta informação qualificada. Agora, a partir disso, é, né, conforme a gente vai tendo mais informação, a gente consegue separar e mais do que isso a gente consegue exercer o nosso poder como consumidor, de exigir produtos melhores e de ir lá na hora de comprar, né, comprar produtos com essa visão, de não gerar resíduo.